Reside fora de Portugal e quer pedir o registro de nascimento, o primeiro cartão de cidadão e a nacionalidade portuguesa do seu bebê? No registro de nascimento online pode pedir o registro, o primeiro cartão de cidadão e a nacionalidade portuguesa para o seu bebê a partir de casa. Para fazer o pedido online é obrigatório que um dos progenitores tenha nacionalidade portuguesa, que a criança tenha menos de um ano de idade, que ambos os progenitores possam autenticar-se com a chave móvel digital ou com o cartão de cidadão. Siga os passos. Aceda a justica.gov.pt e entre em Registar Nascimento. Vai ser direcionado para a página autenticação.gov. Autentique-se com a chave móvel digital ou com o cartão de cidadão inserido num leitor de cartões. Preencha a declaração de nascimento. Insira os dados do primeiro progenitor. Identifique o segundo progenitor. Identifique o bebê. Assinala a opção SIM para pedir o cartão de cidadão e junte uma fotografia do bebê, a declaração do hospital e a certidão de nascimento local. Se os documentos não estiverem escritos em língua inglesa, francesa ou espanhola, junte também o formulário multilingue da União Europeia ou a tradução certificada para português. Declare que pretende a atribuição da nacionalidade portuguesa. Submeta o pedido. De seguida, o segundo progenitor vai receber um e-mail com um link de acesso à declaração. Clique no link e autentique-se com a chave móvel digital ou com o cartão de cidadão. Confirme os dados do pedido. Quando o registro de nascimento estiver feito, vai ser notificado por e-mail para confirmar os dados do cartão de cidadão do BBE e fazer pagamento da taxa de emissão. Depois, o cartão é enviado para o consulado da área de residência. A certidão de nascimento é enviada por correio gratuitamente. Para mais informações, consulte justica.gov.pt.